a Deus, glórias ao nosso Deus, graças a Deus estamos aí ao vivo mais uma noite na nossa madrugada no reino graças a grande glória a grande paz a grande misericórdia do nosso Deus amém que a paz que excede todo entendimento como Paulo escreveu se eu não me engano aos Filipenses que a paz que é sede todo entendimento possa estar sobre nós nesta noite e sempre em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia e convido você a orar comigo neste momento. Nós vamos orar, ler a Palavra de Deus, ter esse momento de comunhão com o Senhor nessa madrugada em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. No livro de João. João 14. Um texto que eu gosto muito. Glória a Deus. João 14. Versículo 27. Um dos textos que eu mais cito. Eu acho que eu acho que toda vez que eu vou meditar em uma palavra. Eu sempre cito, cito esse texto. Eu acho que 99% das vezes. Porque realmente... É até um cumprimento, né, falar de paz. É o que nós vamos falar nessa noite de paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Se você não tem a Bíblia, basta você abrir a descrição aí do vídeo e ler conosco o texto. Vai ser apenas um versículo, em nome de Jesus. João 14, versículo 27. Nós vamos orar e meditar na Palavra de Deus. Enquanto <risos> isso, eu peço a você que deixe um like aí, o um like ajuda muito, você não tem ideia de como que ajuda a divulgar para mais pessoas essa palavra. Deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica, diga alguma coisa no, no, nos comentários, deixe seu pedido de oração, que com certeza eu respondo aqui ao vivo, ou depois, quando estiver gravado, Para ter certeza que eu vou responder em nome de Jesus. E pode ter certeza que antes de mim, muito além de mim, muito infinitamente além de mim, quem responde às nossas orações, às nossas petições, não há outro a não ser Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Então deixa o seu like, deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva. Esteja conosco, sendo embaixador do Reino, junto conosco ativa o sininho das notificações, compartilha, eu peço você, encarecidamente, faça essa obra do evangelista. É uma obra de evangelista mesmo, quando você faz isso, quando você compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, ou quando você deixa um like, você vai ser ajudando o compartilhamento, que o like também é uma ajuda de compartilhamento, você faz a obra do evangelista. Bem? Vamos orar, eu creio que sua Bíblia já esteja aberta ou você abre na descrição do vídeo, eu peço a você que depois leia também a descrição do vídeo, que tem muito conteúdo bom aí, para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus amado, Deus de misericórdia, estamos aqui, Senhor Deus, neste momento, nessa hora peculiar, nessa madrugada, orando, Senhor Deus, clamando a Ti, Pai querido, Pai Santo, Daqui a pouco nós vamos ler, Senhor Deus, nós vamos meditar na Tua Palavra. Palavra esta, Senhor Deus, que nos revigora cada dia, Senhor. Palavra esta que é o combustível para nós vivermos e continuarmos de pé neste mundo. Eu creio sim, porque as Suas Escrituras também nos garantem isso. Pai querido, Pai Santo, Tu és a Palavra que nos alimenta, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós repreenda todo mal, repreenda toda influência maligna. A teus dos anjos ao nosso redor, nos dando, Senhor Deus, livramento de todo o mal deste mundo, Senhor. Pai querido, Pai santo, livra a nossa família do homem sanguinário, da peste perniciosa, das doenças, até mesmo aquelas inventadas pelo homem. Livra-nos, ó oh Deus, de todo o mal, te peço, Pai querido. Agradecemos a Ti até pelos livramentos que nós não vemos, mas o Senhor sempre nos livra todos os dias. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor nos dá livramento todos os dias, porque a tua palavra diz que nós somos levados da morte todos os dias. Pai Santo, Pai amado, onde quer que estejam neste momento, Senhor Deus, unido em oração conosco, eu peço a Ti que teu Espírito Santo me envolva, liberta, cura, salva, transforma, -se, Senhor. <risos> Joga por terra toda a enfermidade e nos traz saúde, sabedoria e paz na tua presença. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém Pai, amém Senhor, glórias ao bom Deus. Pega a sua Bíblia no João 14, versículo 27, graças a Deus, que diz assim, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não voladou como o mundo dá, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amendrontar. Aleluia. Interessante que essa semana eu estava vendo um vídeo de um ensinador de como que eu vou dizer, de de finanças, de uma pessoa que fala a respeito de finanças, do mercado financeiro, que eu estudo bastante e, e também faço algum trabalho a respeito disso. Eu estava vendo essa, na verdade era uma mulher, fazendo, trazendo um ensinamento res, a respeito da, da prosperidade relacionada ao poder aquisitivo. E... E é interessante que essa mulher, no meio dali da sua palestra, da sua a sua explanação a respeito da da prosperidade financeira, né, que existe vários tipos de, de, de prosperidade, a, a prosperidade bíblica mesmo está bem longe de ser dinheiro, mas também está agregado a essa verdade. E no meio ali daquela daquele ensinamento a respeito de finanças, ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela diz assim que o dinheiro traz paz. Quando isso é ouvido por uma pessoa que, por um não filho de Deus, ou uma pessoa que não entende a palavra do Senhor, que nunca leu as Escrituras, ou não tem nenhum conhecimento da palavra do Senhor, isso pode ter entrado no coração da pessoa como sendo uma verdade. Pode ser uma verdade minimamente em partes, quando uma pessoa que, Falta de recurso financeiro, ela perde a sua, como vou dizer seria a compostura, perde a sua paz e perde o rumo, não sabe onde procurar recursos. E quando essa pessoa entra nesse desespero por falta de poder aquisitivo, e entra em desespero, entra em depressão, ansiedade e tudo mais, não é porque o dinheiro lhe tirou a paz, mas na verdade lhe falta uma paz, muito além daquilo que o dinheiro ou qualquer outro prazer deste mundo pode dar. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, se eu não me engano, ele diz que ele fala de uma paz que excede todo entendimento. E Jesus aqui nesse texto, ele diz assim, eu vos dou a paz. Aí vi ponto e vírgula ele diz a minha paz vos dou aleluia eu vos dou a paz e que paz é essa? a minha paz vos dou então Jesus não estava dizendo de uma paz a qual as pessoas que entram em guerra procuram Jesus não estava dizendo de uma paz que a ONU supostamente procura Jesus não estava dizendo de uma paz que talvez as pessoas deste mundo possam estar correndo atrás dessa paz, que o mundo esteja em paz, é uma paz diferente, e eu posso procurar aqui palavras humanas para tentar explicar essa paz que... Tudo que toda palavra humana que eu procurar aqui para poder tentar explicar essa paz ainda é insignificante diante daquilo que Jesus ensina para os seus discípulos a respeito dessa paz. Porque você percebe que Jesus aqui ele está nos seus últimos dias de vida. Aliás, últimos dias não. A sua última noite de vida. Essa é a verdade. Quando você lê o capítulo 13 de João. Até o capítulo 17, ele está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. Ou melhor, para ser mais específico e mais detalhista ainda, do versículo do capítulo 13 até o capítulo 16, Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos antes de ser preso. E no capítulo 17, ele ora para os seus discípulos. E no capítulo 18, ele é preso. Então seria a última noite em vida antes de ser crucificado, morto, sepultado, ressurreto e glorificado. Aleluia. Então, perceba, por que, que eu digo que toda palavra humana que eu procurar aqui para tentar explicar essa paz ainda vai ser insignificante, e minimamente insignificante, para tentar explicar que paz é essa que Jesus está trazendo para os seus discípulos? Porque perceba quem está nas suas últimas horas de vida é Jesus, é ele que está nas suas últimas horas de vida, passando a sua última noite com seus discípulos antes da crucificação. Portanto, quando ele é preso, aliás, antes dele ser preso, no capítulo 18, onde ele sobe o Getsemane e ora ao Senhor, ele diz que estava angustiado até a morte mas esse mesmo homem que estava angustiado até a morte, porque Jesus era homem ele veio 100% homem em terra alguém pode dizer assim, ah mas Jesus suportou tudo que suportou porque ele era Deus é um engano pensar dessa forma Jesus ele não era Deus a Bíblia é bem clara em dizer que é, em Efésios que ele se despojou da sua glória ele se despojou da sua realeza, ele se despojou de toda a sua, o seu contentado, a sua glória, a sua majestade e veio em carne. O verbo se fez carne, está escrito no capítulo 1 de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele era 100% homem. Ele passou todas as aflições que um homem pode passar, ele passou por tristezas, por alegrias, por tentações, fome, perseguição, calúnia, mentira. Ele se irou, sim, Jesus se irou por várias vezes, chamando os, os fariseus de raça de víboras. Jesus se irou várias vezes até com seus próprios discípulos, dizendo que se eles quisessem ir embora também poderia ir. Jesus se irou dentro do templo a ponto de pegar dois azorragues e sair distribuindo, distribuindo chicotadas dentro da casa do Senhor, dizendo que ali não era locovil de ladrões, não era lugar de, de fazer é, é, é, o que eles estavam fazendo, zombando da casa de Deus e chegou a ponto de, de derrubar aquilo tudo no chão, a Bíblia diz que realmente ele se irou, e a Bíblia diz que nós temos que nós podemos até nos irar, mas não pecar. Então Jesus ele não pecou, mas ele ficou irado. Ele se irava, ele ficava triste, ele ficava, é, ele sentia compaixão. E Jesus chorou por várias vezes. Jesus com certeza deu risada várias vezes. Jesus com certeza ficou bravo com seus discípulos várias vezes. A Bíblia fala tem vários relatos disso com certeza ele riu, brincou com seus discípulos também várias vezes, porque ele era homem, ele veio em carne, mas ele tinha uma única diferença que ele tinha dos demais homens, é que ele mesmo disse que o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo não estava sobre ele da forma que estava em Davi, da forma que estava em Sansão, da forma que estava em Josué, em Caleb, em Moisés, e nenhum dos outros homens de Deus, ele diz que o Espírito Santo estava com, sobre, é, Deus o Pai o derramou, o Espírito Santo sobre ele, com toda a sua plenitude, até Jesus, os homens recebiam o Espírito Santo por partes, <risos> portanto, Eliseu, quando quando escuta eles, Elias dizer para ele, olha, eu vou ser tirado de você e quando eu for tirado de você, você pede o que você quiser, será concedido e ele diz, eu quero uma porção do Espírito que está sobre você, eu quero a porção dobrada, aliás, do Espírito que está sobre você. Então, portanto, nem Elias, nem Eliseu tinha a totalidade do Espírito Santo sobre eles, tinham porções do Espírito. E Elias recebeu, Elias eu recebeu, porção dobrada da porção do Espírito que estava sobre Elias. E Jesus quando veio, ele não recebeu uma porção, mas ele recebeu toda a plenitude do Espírito. Todo o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. E quando Jesus ressuscitou, antes de Jesus ressuscitar, ele disse que o Espírito Santo seria derramado sobre os homens... É, eu esqueci o nome do profeta agora que ele diz que o Espírito Santo veria tempos em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne então perceba que aqui Jesus estava consolando os seus discípulos porque eles estavam demorizados eles estavam amedrontados portanto no começo do capítulo 14 ele diz assim não turbeis o vosso coração não entristeçai o vosso coração credes em Deus, credes também em mim e assim ele consola os seus discípulos, falando que na casa do, do seu pai há muitas moradas. E ele começa a consolar os seus discípulos. Porque ele sabia que quando ele fosse tirado dos seus discípulos, eles ficariam tristes, eles ficariam perdidos. Que como com certeza ficaram mesmo, cada um ia correr por um canto, sem saber o que fazer. Ficariam sem paz, sem sem ter realmente o que fazer, então Jesus sabia, sabendo de tudo isso, conhecendo o coração deles, que iria ficar sem paz, ia ficar amedrontados, ele diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e ainda diz assim, eu não vou vos dar uma paz como o mundo dá, <risos> uma paz diferente, Portanto, ele já estava dando o exemplo que essa paz que ele estava dando é diferente, porque não tem lógica de um homem que está preste a morrer consolar outra pessoa. Não tem lógica de um homem que está preste a morrer estar em paz, estar tranquilo. O apóstolo Paulo experimentou dessa paz quando ele escreve a Timóteo dizendo que já estava sendo entregue como libação, ou seja, já estava sendo entregue para ser o seu sangue derramado. E Paulo dizia estar em paz, porque ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Paulo experimentou dessa paz, portanto, ele, por isso que ele diz que era uma paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que não tem como explicar. Eu comecei essa live dizendo que não tem como eu procurar aqui palavras humanas para explicar que paz é essa. Só tem como você vivê-la. Mas tem como adquiri-la através de Jesus, que Ele, somente Ele, pode nos dar essa paz. Onde pode estar tá tudo à nossa volta desmoronando, tudo pode estar dando errado, tudo pode estar faltando na nossa vida. Saúde, dinheiro a paz do mundo, tudo, mas se você tiver esta paz que ele está dando para os seus discípulos aqui, nada te abala e, e no capítulo, aleluia, no capítulo 7 de Mateus, ele diz que o homem sensato, que ouve essas tuas, tuas palavras e guarda no coração, é um homem prudente, edifica sua casa sobre a rocha, ou seja, ele está firme, ele está balada. pode vir a tempestade que for, da forma que for, que ele permanecerá firme e essa é a paz que Jesus nos dá, que somente ele pode nos dar, homem nenhum pode oferecer, segurança nenhuma pode dar para pessoas que são ricas, que têm segurança em volta da tua casa, porque a Bíblia diz que se Deus não vigiar a casa, se Deus não vigiar a cidade, vão vigia a sentinela. E da mesma forma, se Deus não nos der esta paz que Jesus nos oferece, você pode procurar paz em qualquer outro lugar que você não vai encontrar. Pessoas procuram paz nas drogas, pessoas procuram paz nas bebidas, nas noitadas. O Senhor procura paz de muitas formas neste mundo, nas festas, mas no outro dia está tudo do mesmo jeito. E muitas das vezes até pior. Porque não tem como encontrar essa paz inabalável que somente Jesus pode dar. E ele diz, e não uma paz como o mundo dá, porque o mundo não tem como extrair essa paz do mundo. O mundo não consegue te oferecer essa paz. Se você está sem paz, se você está ansioso, se você está é, depressivo, e tudo isso também é falta de paz, porque uma pessoa em paz, ele não fica depressivo, uma pessoa com essa verdadeira paz, ele não fica ansioso, ele está sempre sereno em paz. E ele ainda diz assim, não permitais que o vosso coração se preocupe. Aleluia. E Mateus também, não me lembro agora o capítulo, ele fala ali de nós estarmos em tranquilos. É, ele diz que o nosso Deus ele está sempre suprindo as nossas necessidades. Seja ela qual for, Davi vai dizer que nunca viu. Eu me eu me apego muito nessa palavra de Davi, porque realmente é a pura verdade. Davi diz que ele nunca viu. Ele ainda diz assim, eu já fui novo, hoje sou velho e nunca vi. Ele fala que nunca viu em toda a sua vida. Um justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades cidades. se você quer coisas além das suas necessidades básicas, se você quer conforto além do necessário, que já chega a ser vaidade, aí você tem que trabalhar, Deus vai te dar força para você trabalhar e conquistar mais as suas necessidades, com certeza, o pão nosso de cada dia está garantido nas mãos do Todo-Poderoso, isso nos traz paz, Aleluia, isso nos traz paz, uma paz que excede todo entendimento. Ele diz, não permitais que o vosso coração se preocupe e nem vos deixeis vos amedrontar. Em outras, em outras partes, Jesus dizia para os seus discípulos assim, olha, não temeis o homem que pode matar o corpo, mas temeis a Deus que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Aleluia. Davi escreve o salmo e diz, a quem temerei? A quem temerei? Glória a Deus. Quando você vive essa paz que excede todo o um entendimento que só Jesus pode dar. Aleluia. Nada te abala. Você consegue rir quando as coisas estão ruins. Paulo escreve que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aleluia. Interessante que a gente tem que prestar muita atenção no que a palavra de Deus quer nos passar. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele não estava dizendo todas as coisas boas, mas tudo, tanto bom como ruim. É como aquela frase esqueci qual pensador que escreveu essa frase mas é uma frase muito interessante que diz que nós nunca perdemos ou nós ganhamos ou nós aprendemos e vem Paulo e diz que todas as coisas sem exceção, tanta derrota como a vitória tudo, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus se você está sentindo falta de paz hoje é porque Deus está falando para você, você precisa de, da minha paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Não uma paz que você vai encontrar no mundo em lugar, em parte nenhuma. E o mundo nunca conseguirá essa paz. Porque se o mundo um dia conseguisse realmente haver essa paz, Deus não, querer, não, não, não estaria nos planos de Deus destruir esse mundo e trazer um novo mundo novos céus e nova terra, é porque este mundo realmente já está caminhando a passos largos para a perdição, está caminhando para o tempo do fim, e para aqueles que estiverem com Cristo salvos na glória, Deus dará novos céus e nova terra, e nós vamos gozar daquela paz que está escrito no livro de Isaías, onde ele diz que uma criança de colo poderá brincar com uma víbora, onde o leão vai comer palha junto com um boi. Nós podemos viver no meio das bestas feras que será como como animais de estimação obedientes. E Isaías intitula Jesus de sem ver Jesus, mas ele já profetizava a respeito de Jesus, porque... Isaías foi o, o, é chamado de profeta messiânico porque ele foi o profeta que mais profetizou acerca daquele que viria trazer a paz no mundo. E, ele, e, e uma das suas passagens ele diz que Jesus, ele chama Jesus, esse, homem, esse, esse salvador que viria de príncipe da paz. E esse príncipe da paz vem e diz para os seus discípulos, eu vos dou a minha paz aleluia, não é uma paz como o mundo dá mas é uma paz diferente, uma paz que como Paulo disse, excede todo entendimento, não tem como você explicar não, não tem como você trazer palavras humanas para explicar, quando você tiver vivendo essa paz, você vai, você vai pensar a mesma coisa, não tem como explicar as coisas estão dando errado, eu estou em paz, está faltando as coisas, eu estou em paz eu estou enfermo, mas eu estou em paz. Tem um perigo ali na frente, eu vou passar por ele, mas ainda continuo em paz. Porque não tem como explicar, é uma paz que vem do alto, uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Eu poderia começar aqui a contar alguns exemplos de histórias de pessoas que viveram essa paz, mas a live vai ficar muito longa, outro dia eu conto. Aleluia. Se o dinheiro nos trouxesse paz, nós não veríamos pessoas milionárias tirando a própria vida. Aqui nessa mesma na minha cidade, minha cidade pequena dessa, tem homens ricos que já tentaram tirar a própria vida. Como que pode uma pessoa que pode comprar o que quiser comprar, pode viajar para qualquer lugar do mundo onde quiser ir, pode comer o que quiser, vestir o que quiser, ter a melhor casa, o melhor carro e tentar tirar a própria vida? É porque os, as coisas deste mundo nunca te trará esta paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz que Jesus dá. A paz de Cristo. É por isso que nós nos cumprimentamos uns aos outros. Os filhos de Deus cumprimentam a paz de Jesus. A paz do Senhor. É por isso que o povo de Israel cumprimentam uns aos outros com xalom. eles conhecem muito bem o poder que é estar em paz, Shalom quer dizer paz, Salomão vai dizer que é melhor você viver numa casa comendo pão seco e tendo paz do que você viver num palácio comendo os melhores manjares, mas sem paz. Ajeite. Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nós sempre estaremos em paz diante de qualquer diversidade deste mundo, até o dia de acontecer aquilo que Jesus disse que as nossas lágrimas se tornarão em paz. É por isso que no livro de Apocalipse a Bíblia diz que naquele dia o Senhor chugará dos nossos olhos toda lágrima, mostrará nos uma paz eterna, aleluia, mas ainda, antes disso acontecer, nós ainda podemos viver neste mundo em paz, mas não há paz do mundo, mas a paz que excede todo entendimento, amém? Se você crê assim, diga, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus, vamos orar, Senhor Deus, Pai querido, Pai Santo, <coughs> O Senhor conhece os corações, Senhor, e Tu sabes a fé que eu tenho em cada palavra escrita neste livro, palavras vindas do Teu trono, vindas da Tua boca. Eu me agarro muito nas Tuas palavras, Senhor, porque até aqui o sustentou o Senhor com a Tua palavra e continuará sustentando. Então, eu peço a Ti, pai querido, onde quer que estejam neste momento, sem paz, os norteado angustiado, depressivo, ansioso, traga paz ao coração Senhor, repreenda todo o mal, repreenda tudo que não provém da tua parte Pai. e traga paz, a paz que excede todo entendimento, porque quando nós estamos em paz ó oh Deus, nós conseguimos batalhar melhor, pai querido, pai santo, me falta palavras, Senhor, mas Tu conheces os corações, vasculha cada coração neste momento que está orando conosco, necessitando da Tua paz, necessitando da Tua mão poderosa, necessitando que o Senhor derrama bênçãos sobre medidas. Pai querido, Pai Santo, tem de misericórdia e faça-nos viver esta paz, a paz que excede todo entendimento, para a Tua honra e para a Tua glória neste mundo e sempre. Em nome de Jesus, amém, pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Se você se sente em paz, diga aí, Senhor, eu me sinto em paz, uma paz que excede todo entendimento. Se você, também, se você não está em paz, diga assim, Senhor, misericórdia, me conceda esta paz que excede todo entendimento. Aleluia porque Deus ouve nossas orações, nós temos um Deus que não está com a vida gravada, que não possa ouvir, nem com a sua mão encolhida para que não possa abençoar, O desabafe aí nos comentários, Senhor eu preciso de paz, não Senhor eu estou em paz, escreva, traga para o, para o tiro do virtual e traga para o material, você não sabe como se faz bem, escreva nos comentários, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, peço a Deus que Deus abençoe cada um neste momento, que pode estar conosco até agora, você pode escrever nos comentários que eu vou responder cada um, na medida do possível, em nome de Jesus, glórias a Deus, no mais que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus, te espero amanhã, ou seja, mais tarde, né, que já viremos à meia-noite, te espero mais tarde, às onze, às 23 e 56 para mais uma madrugada no reino, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Fica na paz, a paz que excede todo entendimento, que Deus te abençoe, que a graça e a paz que excede todo entendimento, possa estar nas nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade, no nome de Jesus, se você crê, escreva e diga amém, graças a Deus, fica na paz, que serve todo o entendimento e até amanhã, em nome de Jesus, glórias ao bom Deus.